Oi galerinha do canal, estamos aqui para mais um vídeo no canal Antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like Estamos aqui para o segundo vídeo de divulgar no canal Segundo episódio Se você quiser ser divulgado, você tem que colocar aí na, colocar, comentar aí no canal hum. Comentar aqui no vídeo me divulga, se inscreva no canal e compartilhar o canal com seus amigos. Primeiro canal que eu vou mostrar aqui é o nosso. Vocês têm que se inscrever aqui é e aqui vocês vão ter que ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo do canal. Segundo canal que eu vou divulgar é o Rei King Kion Jogos. Você vem aqui inscrito e ativar esse e ativar o sininho e clicar em todas. Outro canal que eu vou divulgar também é o Thiago, Thiago Gama e Divulgações. Vocês vão ter que se inscrever no canal Thiago Gama e Divulgações. Inscreva-se aqui e ative o sininho de notificações dele em todas. Outro canal que eu também vou mostrar aqui pra vocês é o canal do Rafa. Vocês clicam aqui em inscrito e ativem todas as notificações. Outro canal também que eu vou mostrar aqui é o Rei hey King Kion. Vocês vão vir aqui, ó, clicar em inscrever-se e ativar todas as notificações. Outro canal também que eu vou, vou mostrar aqui é o Rafael Caetano Gamer. Vou pedir para vocês terem que se inscrever aqui e ativar todas as notificações também aqui no canal dele. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se, quem, quem quiser ser divulgado, é, deixe seu like nos vídeos, compartilhe o canal com seus amigos e se inscreva no canal. E... Falei no comentário, me divulgue. Valeu e até a próxima.